Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Olha, já está quase chegando aos mil primeiros inscritos, então eu conto aí com sua inscrição aqui para a gente já bater essa meta logo, né? Beleza? E hoje eu vou te falar aqui é, duas notícias sobre amélios. Primeiramente eu vou te mostrar a promoção que tá dando aí, que você pode ganhar até mil reais, tá? Vamos aqui pra tela do computador, eu já vou te mostrar. E nessa promoção você precisa aqui ó, apenas indicar cinco pessoas para poder ganhar mil reais. Ó, a cada indicação que você faz você ganha cinco reais e assim que os seus amigos que comprarem, né, cada um precisa comprar 500 reais é, é, no, no período aí de um ano para poder você tá ganhando todo esse bônus aqui, então realmente é válido, realmente vale muito a pena, assim o ideal é que você indique que alguém próximo da sua família que você saiba que ela consiga comprar logo né, para você poder marcar e Completar todo o, o que precisa e os critérios dessa promoção Então ajude aí seu amigo a completar esse, esses 500 reais durante esse período de um ano Mostra para ele que existem outras promoções, várias promoções acontecendo aí constantemente na Melius Bem, a Melius é um site muito completo aí que te dá cashback Ele tem um cartão de crédito também que é muito bom, não tem anuidade E dá até um, um, 1,8% de cashback, que é um dos maiores cashback que tem no, para um cartão sem anuidade ele te dá muitos cashback em outros sites, né? em, outros, em outras plataformas de compra. Ele te dá cashback aí em sites como Americanas, Adele, Shoptime, Consul, no AliExpress, é, até na Avon, Centauro. Então, são vários, vários sites aí que vão te dar cashback se você é, for inscrito aqui no Melius. Então, é muito importante aqui que você já baixe se puder através aqui do, do link do, do canal né que vai estar na descrição aqui e se você completar aí os 500 reais e ajudar bastante hein mas é como eu te falei se você for fazer alguma compra saiba que você realmente precisa dessa compra não não compre nada sem ter aí um uma análise prévia aí de que realmente você precisa não gaste o dinheiro à toa tá é, continuando aqui a outra notícia muito boa aqui que eu recebi né foi através do e-mail e mostrando aqui que o Melios tem mais parceiros ainda né acabou de, de entrar aqui o Fluke, que é um celular na verdade é uma operadora de celular não né? que você pode ganhar aí 8 reais de cashback tá a Sawari que são jeans né você vai poder ganhar aí 3,5 é assistente de viagem 5% Dora que é, vende perfume acho que roupa feminina também 6,5 Chili Beans agora entrou também, você pode ganhar aí nos seus óculos né? e alguns outros acessórios, 3%, quem disse Berenice, é achei é maquiagem para mulheres, então 5% aí você pode estar tá ganhando, é, o Web Continental, não sei qual que é essa daqui, e Natural On, é isso? também não conheço e o mais importante eu acho que chegou aqui no momento foi a gol né que você ganha agora 1,2 por cento de cashback como ele é um parceiro da Melios agora e você tendo o cartão de crédito da Melios, você vai ganhar aí mais 1.8 de cashback totalizando 3% no site da gol isso é muito bacana porque porque muitas das vezes às vezes é melhor você comprar a passagem aérea é, no dinheiro do que é, em milhas ou em pontos então é, com essa possibilidade de você ganhar um cashback na compra da passagem, ajuda muito, porque mesmo assim quem tem sabe as estratégias assim, de, de ganhar pontos e ganhar cashback, sabe que tem um certo momento. Que você pode escolher um ou outro, né? E aí, dando essa possibilidade para você ganhar de cashback, normalmente a pessoa que faz uma viagem pela Gol comprando em dinheiro tem alguns benefícios a mais, ganha alguns pontos a mais, então você vai conseguir juntar aí pontos e cashback em apenas uma compra. Porque dependendo do momento, é melhor você comprar no dinheiro do que em milhas. E aí, para você saber esse, esse momento aí, qual que é o melhor momento para comprar ou no dinheiro ou em milhas, eu vou deixar aqui um curso de, do, é, do papo de milhas. Um amigo meu que é muito bom, vale muito a pena você fazer esse curso. Você pode gerar uma renda muito boa através das milhas também. E como esse é o canal do Bruno Cashback, a gente tem um, um cupom exclusivo do canal. Tá aqui na descrição aqui. Você vai poder ganhar 10% de desconto, que seria os 10% de cashback. Esse cupom não tem em nenhum outro lugar, apenas nesse canal aí que a gente conseguiu aí com parceria com esse meu grande amigo aí. João que vai te dar muita aula boa o cara é bom hein pode confiar então nesse momento eu conto aqui com seu like para mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui é relevante e eu vou te mostrar aqui como faz diferença que você ter é, a Melis aí do seu lado né para poder ganhar um cashback aí todo mês praticamente eu ganho até duas vezes ao mês Olha só esse aqui foi o último resgate que eu fiz dia 24 do nove já caiu na minha conta aqui dá mostrando processando mas já caiu hoje é dia 28 né em quatro dias caiu cashback que poderia ter perdido e recebi. No caso, ó, recebi aqui dia 24. Então, no, nesse mês de, do mês de setembro, eu recebi duas vezes. Então, recebi mais de 100 reais em cashback. Ó. aí no mês 8, eu recebi 32. No mês 7, eu recebi também mais de 100 reais. Ó, mês 6, mais de 100 reais. Aqui no mês 5 quase 150 mais de 150 reais então aí são valores aí bem bacana você precisa começar a conhecer esse mundo aí do cashback que vai te possibilitar economizar muito imagina todo esse dinheiro se eu tivesse jogado fora né então provavelmente, infelizmente, é isso que você está fazendo. E eu quero te ajudar aqui através do canal, te mostrar todas as estratégias que eu uso para poder economizar e ainda ganhar dinheiro aí, dependendo aí do que você precisa. E caso você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, porque de repente a dúvida de você é uma dúvida de outra pessoa também, e aí ela já pega e se responde através aí do, dos comentários. É, fica, é muito importante que você interaja aqui com o vídeo, né? Eu agradeço, espero ter te ajudado também. Valeu, até a próxima!